Eu sou a vizinha da Hidro, foi depois do desastre de 2018, o que aconteceu aqui é que nós vivemos doentes. Aqui quando eu cheguei era bonita a terra, era boa, tudo que eu plantava, dava e agora não dá mais. E quando eu cheguei aqui não tinha bacia perto da minha casa, jamais, não tinha, era onde nós juntava fruta. Teve gente que falou aqui que era para me ter cuidado aqui, porque o pessoal para aí estava ameaçado, inclusive eu estava na lista. Aí eu peguei e falei, por que eu estava na lista, que eu não fiz nada a ninguém? Eu queria menos poder criar minhas criação como eu criava antes. Tanta criação que eu criava aqui. E não posso mais ter, fazer minhas criação mas criar meus bichos, minhas galinhas, meus patos que eu criava aqui. O nosso tanque era cheio de tambaqui aqui, de peixe. Mas ninguém não pode, outro dia, por que você não punham o peixe? Que não está aqui, que se não presta para botar. Eu sinto muito de deixar meu sítio, muito de deixar meu sítio. Não tem, não tem, não tem jeito. Eu tenho que sair daqui. Tenho que percorrer um. Rumo. Isso aí, eles têm que dar o jeito de me tirar daqui. Se eles entrarem em acordo, me pagar o preço e eu tô pronta a sair daqui. Tô prontinho a sair daqui. Que ontem eu falei pro meu filho, pedi pro meu filho, pelo amor de Deus, ele chegou da empresa e me disse: Meu filho, não quero mais ficar aqui, me tira daqui. Me aluga então uma casa, meu filho, eu não quero, tô com medo. Eu disse: agora eu tô com medo. Com medo porque o mês de março já vem aí, mês de abril. É o mês que mais dá água aqui. A medo de nutricer aqui, amanhecer subterrado aqui. Sabe, Deus, ninguém acha quem vai me achar só Deus.